Limites de funções são importantes para entendermos o comportamento dessas funções, como, por exemplo, a existência de assíntotas verticais. Se o limite de uma função f de x, quando x tende a c pela direita, não existe, for menos infinito ou mais infinito, ou ainda se o limite de f de x com x tendendo a c pela esquerda não existe, for menos infinito ou mais infinito, em qualquer um desses quatro casos, nós vamos ter o x se aproximando de c e, pelo menos por um dos lados, f de x vai crescer ilimitadamente ou f de x vai decrescer ilimitadamente. Dessa maneira, a função f de x e a reta vertical x igual a c vão ficar infinitamente próximas, sem se tocar. Isso independente de existir ou não o f de c. Vamos chamar, então, x igual a c de assíntota vertical da função f de x. Um exemplo de assíntotas verticais é no caso da função 1 sobre x, com x tendendo a zero. O limite dessa função 1 sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, vai ser menos infinito, não vai existir. Isso porque estamos dividindo o número 1 por um número infinitamente pequeno, porém negativo. E o limite de 1 sobre x, com x tendendo a zero pela direita, também não vai existir, vai ser mais infinito porque estamos dividindo 1 por um número infinitamente pequeno, porém positivo. Isso pode ser representado graficamente nesse gráfico animado, onde a função y igual a 1 sobre x está representada, e x está se aproximando de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ao x se aproximar de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, esses limites vão para mais e menos infinito. Então, x igual a zero é uma assíntota vertical para a função 1 sobre x.